E aí pessoal, beleza? Aqui é o senhor Titi trazendo mais um vídeo pro canal. Ou seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu trago pra vocês um videozinho aqui. Tem que ter que 10 pontos. Se quiser entrar, o link tá na descrição. Eu trago uma revolução pra vocês. Revolução top. Tipo assim, eu vou, vou ir a montaria, algumas coisas aqui. Espero que vocês gostem, deixa o like aí pra apoiar, beleza, mano? As distâncias aqui tá muito boas, galera. Se quiser videozinho dele tem qualquer, vocês me falem aí que eu vou trazer, mano. Vou pular aqui, eu vou colocar uma musiquinha de fundo uma acelerada no vídeo. Mas antes disso, deixa o like, ativa o sininho. Coloca todas as notificações. Tem como você avaliar o vídeo aí. Se aparecer aquela avaliação de vídeo, você coloca 5 estrelas para ajudar o canal. Se torna membro aí, mano. Porque eu faço live para membros. Posso algumas coisas só para membros. Você tem como jogar junto comigo. Quando você se torna membro do canal. Morou? Então faz isso aí para ajudar o canal. Medieval e que vê a montaria, né, mano? Agora vamos ver o que eu posso fazer aqui Vou esses destruir de outro aqui, galera Não esquece de deixar o like aí, beleza? Que a gente consegue botar uma meta legal de likes aí Mas eu tô querendo fazer mais vídeos pra vocês Queria só do like de vocês aí que tem muito like nos vídeos que a gente comentando pra fazer mais vídeos assim É, beleza, eu vou indo aqui devagarzinho e a gente fica forte Vamos ver se tem como usar o jogo de potencial então, A assim. pontinha tá ficando forte galera, Não, eu vou mostrar pra vocês Beleza Vou colocar um avanço 3 aqui No próximo vídeo eu tento colocar gol Espero que vocês tenham gostado aí da live que rolou no canal e dá trabalho fazer live no canal A galera quer ficar rapidinho a gente fazer live, mas nem é Então apoia aí com o like, mano Porque é bem foda a gente fazer live e não ter apoio Vamos ver quanto vai demorar para dar um avanço 3 aqui. Aí ó, beleza, avanço 3. Vamos ver quanto que nós pega de cupom. <risos> cupom, se nós pega de C. É um FC bem legal Ainda falta colocar todos aqui A roupa e o chapéu Um óculos e uma face Falta colocar Beleza O óculos aqui também o que é só Vou é salvar A gente tá até pegando é, um milhão de FC Tem é, Não sei Eu não dormi, daí eu fiquei meio perdido aqui É, tudo bem Eu não tem pouco. Vendo nas coisas que eu... eu vou ir aqui Sabe qual aqui, galera, a arma? Vamos vai se dar sucesso aqui Ó, e sim A gente tá ficando fiozinho já Quando um pouquinho, um pouquinho, isso continha em dois dias né, galera? Tá, tá legal, tá até legal um É, não vou as cartas Não dá pra usar aqui. Não tem nada de interessante no correr assim não. não dá pra usar Não é sociedade, né se é, você quiser entrar, moleque é quiser, tem aí ó que a gente tá upando ela e ela ontem na live então eu vou ficar com esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado que o vídeo não foi um vídeo tão grande eu vou em um PvP pra mostrar como que é a jogabilidade aqui pra vocês o servidor tá bem leve beleza galera Pensa a conta aí vem jogar mano aproveita porque o servidor é novo e não dá pra jogar todo mundo junto já tem muita gente jogando beleza muita gente mesmo aproveita cara aproveita que o servidor é novo vamos jogar Todo mundo ficando forte, a gente consegue dar ficar... um aqui os servidores. Hum. Se vocês quiserem vídeo anual, é só comentar aí. Demorou? Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui para gente dar um PVP. morrendo mas fazer o que né peguei um nível 47 de pegar um cara do meu nível difícil de pegar gente o nível mas tudo bem agora eu vou dar um tempo né galera vou upar de nível pegar as coisas e mais forte beleza então é isso aí né mano espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like aí pra nós motivar a fazer mais vídeozinho da hora se você já conseguiu colocar uma posição aqui A composiçãozinha de nada, né, mano? a pontinha, devagarzinho a gente consegue upar ela. Vou upar ela pro nível 40, de abre o tempo, é as coisas aqui, a pedra fez, vão ver, vai conseguir muita coisa. Enquanto é só o começo, né? É isso, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like. comenta aí o que, que eu devo fazer aqui para evoluir a conta, deixar a conta forte, porque eu tô meio perdido aqui. E é isso aí, né, mano? Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço, senhor de tche. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Seja membro, esqueça também de me seguir nas redes sociais. Junto até o próximo vídeo, tá bom.